Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, no capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 24. Todo mundo achou? O texto sagrado diz assim Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém Enoque andou com Deus E depois que gerou Além viveu 300 anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Enoque foram 365 anos Enoque andou com Deus e não foi mais visto Porque Deus o levou para junto de si Outras traduções diz o Senhor o tomou O Senhor o arrebatou A verdade é que há algo especial por trás da declaração desse homem de Deus chamado Enoque Nós não temos muita coisa registrada na Bíblia a respeito desse homem Esse texto, por exemplo, do livro de Gênesis Resume a vida dele em poucos versículos né? Nós temos a menção de que nos versículos anteriores Ele foi gerado e depois a Bíblia nos mostra que aos 65 anos ele gera um filho que entra no Guinness Book como o homem que mais viveu na história da humanidade. Depois de ter esse filho, o relato é de que Enoque andou com Deus. Ele vive mais um bom tempo, mas considerada a média de vida daquela época. Ele partiu, na verdade muito cedo, e partiu sem ter passado pela morte. A Bíblia diz que Deus o tomou para si. E a razão de Deus ter tomado a Enoque para si... É porque os dois caminharam juntos de tal forma, de tal maneira, que o Senhor desejou que esse homem estivesse mais perto dele. Tirando esse trecho pequeno que fala e resume a vida desse homem, nós temos uma menção sobre Enoque no livro de Hebreus, que eu vou fazer daqui a pouco, e temos uma menção sobre Enoque no livro de Judas. São Poucos trechos falando a respeito de um homem que viveu uma vida marcante Que viveu uma vida distinta Que aliás experimentou algo em Deus Que a gente só não vai chamar de único, exclusivo Ter sido levado sem ter passado pela morte Porque Elias também passou isso No entanto, o que a Bíblia fala a respeito dele em Hebreus 11,5 Nós vamos ler daqui a pouco É que Deus o tomou para si Porque ele alcançou o testemunho de ter agradado a Deus e a Bíblia diz que, pela fé, Enoque foi levado para não ver a morte. Né? Deus decidiu que esse homem não teria o fim de todos os outros. Deus decidiu que ele não passaria por aquilo que todo mundo passaria. E diferente de Elias, onde quando o Senhor o toma, embora expresse honra, não há detalhes pela razão é, é, que Deus tenha feito isso. Quando a Bíblia nos fala a respeito de Enoque, Obviamente, claramente, nós temos aqui uma menção bíblica de que o Senhor se agradou. Deus gostou tanto dessa caminhada, que disse, não posso esperar o dia da sua partida. Nós vamos antecipar isso. E obviamente, esse texto não está aqui na Bíblia à toa. Romanos 15, 4 diz tudo quanto foi escrito. Para nosso ensino foi escrito. Eu sempre gosto de pensar em cada porção das escrituras, como algo que chegou aqui não por acidente, mas com um propósito. Em primeiro aos coríntios... No capítulo 10 e no versículo 11, o apóstolo Paulo quando fala das histórias do povo de Deus no Velho Testamento, diz, essas coisas foram escritas para nos servirem de exemplo, para nossa advertência. Então alguns deles são aquele exemplo a ser seguido, uma inspiração e um modelo para nós. Outros são um exemplo a não ser seguido. Agora, normalmente, quando nós falamos de alguém que pode ser considerado como exemplo, esse é o tipo de coisa que a gente costuma colocar nesse nível, nesse patamar. A vida dessa pessoa merece ser um exemplo a ser seguida normalmente depois da morte. Nós tivemos uma série de mensagens que eu compartilhei aqui um tempo atrás, chamada Terminando Bem. Eu baseei essa série de mensagens partindo de Hebreus capítulo 13, versículo 7, que diz, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Normalmente, a Bíblia diz que para alguém poder ser autenticado como exemplo, a gente tem que esperar o fim. O que mais importante do que como alguém começa, é como essa pessoa termina. Há pessoas que começam bem, mas ao longo do caminho, elas não <tos> mantêm a mesma dedicação ao Senhor que tinham no início. Paulo escreve aos gálatas e diz, vocês corriam bem. Quem foi que impediu vocês de obedecer a verdade em outras palavras? Vocês já não estão se conduzindo como estavam no começo. E a vida de pessoas, que se você analisar o começo, daria uma boa inspiração. Mas quando você analisa o fim, elas estragaram tudo. E elas comprometeram qualquer bom exemplo que tiveram a oportunidade de deixar no início. Um deles, um exemplo desses, é Salomão. Em 1 Reis, no capítulo 11, no verso 33 O que Deus fala de Salomão é muito triste Salomão foi alguém que fez uma escolha Que deixou Deus impressionado né? O Senhor realmente diz Olha, você não pediu riquezas Você não pediu é, é, é, fama Você não pediu vitória sobre seus inimigos Você pediu sabedoria para cuidar meu povo De lambuja, junto com a sabedoria Eu vou te dar tudo isso e a pergunta é como alguém que recebe sabedoria num nível tão distinto Que vive uma vida, uma vida singular Que recebe de Deus o privilégio de construir o mais suntuoso e glorioso templo que Deus teve na terra Alguém que administra os seus dias num contexto completamente diferente de seu pai Davi Que vive a guerra, Salomão reinou em dias de paz porque Davi subjulgou todos os seus inimigos Um homem que tinha tudo para dar certo Mas termina com uma declaração dessa 1 Reis 11, 33, diz assim, Porque Salomão me deixou, é Deus falando, e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, Aquemos, deus de Moabe, a Milcom, deus dos sírios de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. E o final da vida dele o compromete. Então, são por razões como essa que nós precisamos sempre esperar final da vida de alguém antes de dizer isso, esse realmente serve de modelo e referência mas apesar do corriqueiro sem esperar a pessoa encerrar sua vida, morrer para depois tomá-la como exemplo a gente pode dizer a respeito de que mesmo não tendo morrido, ele é alguém que por conta da forma como viveu até o fim, durante o tempo em que viveu aqui, mesmo não tendo passado pela morte. Ele serve de exemplo. Eu quero tomá-lo como um exemplo, como uma inspiração para mim e para você hoje. E talvez, só para diversificar um pouco o tema da mensagem, eu quero colocar como lições de alguém que não morreu. Enoque nos inspira com a sua história. E a partir da história de Enoque, seu nome significa dedicado. Isso tanto fala profeticamente, talvez, de pais que tinham essa expectativa de que ele se dedicasse ao Senhor, como retrata o que nós podemos, talvez, destacar como o elemento mais importante na vida de Enoque, a sua dedicação ao Senhor. Então, eu quero começar, em primeiro lugar, chamando a sua atenção para o fato de que a característica que está em destaque aqui no livro de Gênesis é que Enoque andou com Deus. E essa palavrinha aqui traduzida andou com Deus Eu particularmente acho ela muito interessante Eu gosto sempre de, por curiosidade né, tá sempre dando uma checada nas palavras que são usadas nos originais E não apenas tentar explorar uma ideia maior de possibilidades de tradução Mas eu gosto de principalmente observar Como na repetição, no uso daquela palavra ao longo dos outros textos Ela foi sendo traduzida né? Em várias versões, não só no português Porque isso normalmente nos ajuda a entender Algumas coisas que a barreira da língua Ela nos, nos atrapalha e essa palavrinha traduzida aqui Andou enor com Deus É a palavra halak Halak ela significa ir e vir Ela significa andar Mas ela tem sempre a ideia de se mover Ela era aplicada muitas vezes para falar A respeito de é, ir embora, de andar ao redor, de percorrer. Mas, por exemplo, a Bíblia fala a respeito do rio Tigre, na Síria, em Gênesis 2,14, e diz que ele halak, né? Esse rio anda não no sentido de andar como eu e você andamos, mas a água flui em conjunto com aquele leito do rio. Né? Essa ideia de um movimento harmônico ela também cabe aqui. Interessante que quando a gente começa a perceber o uso da palavra Às vezes nós conseguimos entender melhor o sentido de algo Outro dia foi meu filho Israel que me chamou a atenção Ele falou, pai, você já reparou que lá no livro de Deuteronômio Quando Deus diz sobre amar o Senhor de todo o coração, alma né, e força A palavra ali traduzida força na verdade não significa força de forma literal Eu falei, não, nunca reparei isso Ele falou, dar uma olhadinha lá né? E nós abrimos juntos a, a, o Léxico de Strong, que é a ferramenta que eu tenho aqui. De vez em quando as pessoas perguntam, pastor, onde o senhor estudou as línguas originais? Eu digo, estudei nada. Tem um aplicativo aqui no meu tablet, que é mais bonito do que dizer uma cola. Né? E aí a gente acessa o Dr. Strong, que estudou a vida inteira e dá tudo de mão beijada. Então fui lá usar essa ferramenta. E a palavra que aparece lá é meode, quando diz, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração... A alma e força, a palavra traduzida força é meode. Meode é um advérbio de intensidade. E aí eu tentei fazer a análise reversa, aonde meode aparece para ver se é sempre um advérbio de intensidade. E praticamente em todos os textos que eu encontrei essa palavra no Velho Testamento, ela é usada como um advérbio de intensidade. A Bíblia diz que Caim ficou meode irado com Abel. A Bíblia diz que as águas do dilúvio encheram meode a terra, muito. A Bíblia diz que Abraão era maior de rico, é sempre intensidade. Né? E isso nos ajuda a entender por que Jesus, em vez de só repetir o versículo ipsis literis, como está lá no Velho Testamento, ele parece dar uma ampliada. Porque no Novo Testamento, Jesus diz: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. Ele diz: entendimento e força. Essa palavra entendimento, por exemplo, não está lá. E força não significava força de forma literal. O que estava em Deuteronômio Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, alma e com todo o seu muito Em outras palavras, com todo o seu tudo Jesus começa agora a interpretar e aumentar a possibilidade daquilo que cabe dentro do tudo Essas coisas são, às vezes, interessantes para que a gente amplie o significado E a ideia de andar, eu acredito que ela precisa ser vista Já que uma das principais características né, a respeito de Enoque Foi que ele andou com Deus, e esse é o primeiro ponto que a gente está explorando é mais do que apenas se mover no caminho, é mais do que apenas a ideia de ir e vir. Ela dá essa ideia de fluir junto, como eu falei. E nós precisamos entender que quando a Bíblia está falando a respeito de andar com Deus, está falando de segui-lo. Não apenas um andar literal, não apenas a proximidade, a presença, mas fluir junto. É quando nós começamos a absorver seus valores, é quando começamos a absorver as suas práticas, os seus princípios. Por exemplo, em Deuteronômio 8,19 O Senhor advertindo Israel sobre a possibilidade de errarem, de se distanciarem Ele diz Se te esqueceres do Senhor teu Deus E andares após outros deuses Essa palavra aqui traduzida andares de novo é halak Agora, levando em conta Que ao falar desses outros deuses Com D de Deus estava falando dos ídolos de Canaã E que esses ídolos não andam Deus não está falando sobre um andar literal Ele está falando sobre se mover Naquela direção Ele está falando sobre absorver aqueles valores Aqueles princípios Ele está falando sobre identificação Ele está falando sobre proximidade Na verdade Enoque não é a única pessoa mencionada na Bíblia Que andou com Deus É o único que por ter andado com Deus Da forma como andou Foi levado sem ver a morte Mas por exemplo em Gênesis no capítulo 6 E no versículo 9 A Bíblia diz que Noé andava com Deus e A palavra ali é halak em Gênesis 24, 40, Abraão, o pai da fé, diz o Deus em cuja presença eu ando, Halak Isaac é mencionado por Jacó, um dos patriarcas, seu filho Jacó Quando em Gênesis 48, 15, ele diz o Deus em cuja presença andaram meus pais, de novo Halak a respeito de Davi, Salomão, seu filho Falando sobre Davi Em 1 Reis 3,6 diz De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai Porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça Em retidão de coração perante a tua face Mas mais importante do que o testemunho do filho O testemunho que Deus deu sobre Davi 1 Reis 14,8 E Deus disse Davi, meu servo que guardou os meus mandamentos e andou a lá que após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos nós precisamos entender que a interpretação de Deus é que esse andar de Davi com ele era fazer o que parecia reto aos olhos de Deus então obviamente aqui o senhor não está apenas abordando a ideia de comunhão ele não está apenas abordando a ideia de intimidade mas ele está falando também de comportamento. Isso, para mim, também é muito importante na construção do que nós vamos trabalhar aqui. Agora, o Novo Testamento interpreta essa menção do que aconteceu com Enoque. E se você for rápido de endereço, abra comigo lá no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 5. Hebreus 11, 5. Onde a Bíblia diz assim Pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte E não foi achado Porque Deus o havia levado Pois antes de ser levado Obteve testemunho de que havia agradado a Deus Qual a interpretação dada no Novo Testamento A respeito desse andar com Deus É de que ele obteve o testemunho de ter agradado a Deus e esse será o próximo ponto que nós vamos conversar e explorar. Mas a outra menção a respeito de Enoque no Novo Testamento, acontece no penúltimo livro da Bíblia, Judas, capítulo único, versículos 14 e 15 diz assim, Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Dizendo, eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esse homem que andou com Deus em obediência aos mandamentos, proximidade, comunhão, intimidade que obteve o testemunho de agradar a Deus, também é dito a respeito dele que ele captou o coração de Deus. Numa percepção profética Ele começa a falar da parte do Senhor A Bíblia diz que Enoque profetizou Ele é a sétima geração Quando você começa a conta a partir de Adão E já logo no início da história da humanidade Ele estava anunciando O Senhor vem com seus milhares de santos Para convencer todos os ímpios A respeito das obras iníquas que praticaram Obviamente já havia um certo nível de degradação na humanidade Mas ele está falando por percepção profética Então ele não está só reconhecendo o que é que está acontecendo Mas para onde a humanidade iria Vivendo um estilo de vida completamente diferente do dele que andava com Deus Ele sabia que essas pessoas estariam andando distantes do Senhor Mas ele está dizendo haverá o um dia Onde Deus vai convencer as pessoas dessas obras ímpias Isso nos mostra que esse homem teve a capacidade de não só captar o coração de Deus o anseio de Deus, de que a humanidade caminhasse com Ele, mas de que Ele também, a gente pode perceber isso, conseguia ter esse sentimento da indignação de Deus a respeito dos que escolhem não andar com Ele. Um comentário, uma nota de rodapé, na nova Almeida atualizada, menciona que essa profecia que aparece nos versículos 14 e 15, ela na verdade se encontra no livro de Enoque, e não é considerado apócrifo, mas é um livro de origem judaica, que era lido pelos judeus e cristãos daquela época. Judas toma essa menção desse livro. Assim como Paulo escrevendo a Timóteo fala de Janes e Jambres. E quando você vai estudar a tradição judaica, eram os nomes atribuídos àqueles magos egípcios que resistiram Moisés diante do faraó. E ele está mencionando que Enoque precisa ser lembrado como alguém que andou com Deus e como alguém que captou o coração de Deus, profetizando, falando da parte de Deus, entendendo o que Deus espera de nós, entendendo aquilo que não apenas o agrada, ele alcançou o testemunho de ter agradado a Deus, mas ele também falava daquilo que desagrada e de como haveria um dia juízo para aqueles que não agradaram a Deus. E é essa próxima ideia de agradar a Deus, que eu quero explorar no meu segundo tópico, falando a respeito desse homem que nos ensina lições preciosas, eu gosto de dizer que essa ideia e o conceito de agradar a Deus é parte de uma doutrina bíblica. Não é algo que aparece apenas aqui ou acolá na Bíblia, ocasionalmente ou acidentalmente. É parte da mente organizada de Deus, onde intencionalmente, com um propósito, Ele nos revela aquilo que Ele quer e aquilo que Ele espera de nós. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, e ele diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 1, algo a respeito do assunto... Que eu acho que merece a nossa atenção aqui. Eu não quero ser exaustivo, mas eu gostaria de mencionar talvez um pouquinho mais versículos do que precisaria para provar um argumento, estabelecer para vocês um fundamento bíblico. Então, em Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4,1, Paulo diz, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Ele está dizendo, quando eu estive no meio de vocês, eu ensinei vocês a respeito da maneira como vocês devem viver e com esse estilo de vida, agradar a Deus. Agora Paulo diz, vocês estão fazendo o que foi ensinado a vocês, mas dá para melhorar. Vocês podem progredir. E significa que no assunto agradar a Deus, nós não temos apenas algo que a gente possa dizer de forma absoluta, ou agradou ou não agradou. Tem gente que já está na categoria... De agradável a Deus, mas pode agradar mais. Eu faço de vez em quando alguns balanços. Né? Se você me perguntar se eu fui um filho obediente, eu vou dizer que fui. Vai falar, ah, pastor, nunca desobedeceu? Não estou falando isso. Mas como eu obedeci mais do que desobedeci, eu acho que eu estou na categoria obediente. Se tiver que classificar um ou outro, eu digo obediente. Agora, quando olho para trás, dava para ter obedecido mais? Dava. Então eu acredito quando falamos de agradar a Deus A questão não é só se a gente está na categoria agradável ou desagradável É mesmo aqueles de nós que já estamos na categoria agradável Deveríamos nos perguntar, dá para agradar mais? Dá E eu quero te mostrar a doutrina bíblica de agradar a Deus Porque nossa geração, ela parece estar ignorando isso Perdendo a percepção bíblica Alguns, nos nossos dias, estão tentando pegar partes de outras doutrinas bíblicas para tentar anular outras que estão claramente reveladas na Bíblia e a ideia de agradar, ela parece estar sendo cada vez mais distinta não só do linguajar das nossas pregações mas da preocupação dos cristãos da nova geração então, eu olho para a palavra de Deus e eu percebo que há inúmeras menções a respeito de agradar a Deus, por exemplo em Romanos no capítulo 14 no versículo 18 o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação ele diz, aquele que desse modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Essa palavra que ele usa aqui, na verdade ele faz uma aplicação para a forma como as pessoas se conduzem diante de Deus e diante das pessoas. Ele diz sobre ser agradável a Deus, mas ser provado ou aprovado pelos homens. A palavra aqui traduzida agradável a Deus é a palavra eu arestos. A palavra eu sozinho no grego Ela significa bem A palavra arestos sem o eu Ela significa agradável Vários textos onde nós vamos usar aqui a palavra agradável Você olha o original está só arestos Mas eu aresto é bem agradável Significa que dá tanto para ser agradável Como bem agradável Ou seja, dá para agradar mais E eu quero que você dê essa ideia em aberto Que nós vamos explorá-la um pouquinho depois Mas ele fala sobre ser aprovado pelos homens Porque essa palavra usada aqui no original Docmos, ela fala sobre ser aprovado, sobre algo que é testado, avaliado, verificado, para depois ser autenticado e reconhecido ou não. Interessante que Paulo não fala sobre ser agradável aos homens, necessariamente. Escrevendo aos gálatas, isso não significa que a gente não deve procurar viver bem os relacionamentos, mas escrevendo aos gálatas, Paulo diz, se eu quisesse agradar homens, não seria servo de Cristo. Mas ele fala a respeito de agradar a Deus. E nessa vida que nós decidimos agradar a Deus Nós seremos aprovados diante dos homens A repetição dessas declarações Elas vão aparecendo num volume Tão grande nas escrituras Que para mim é óbvio que Deus não queria dar só informação Ele queria dar ênfase Hebreus capítulo 12 versículo 28 Recebendo nós um reino inabalável Retenhamos a graça Pela qual sirvamos a Deus de modo agradável E com santo temor Temos que servir a Deus de modo agradável o que é essa ideia de ser agradável a Deus? Nós precisamos, de fato, trabalhar e entender isso. Desde o Velho Testamento, essa ideia de ser agradável a Deus aparece. Davi, por exemplo, no Salmo 19, 14, diz As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Isso significa saber escolher. por isso que no Salmo 141, ele diz, põe guarda a porta da minha boca. Porque muitos de nós não estamos agradando a Deus com aquilo que nós falamos. Seja para ele ou uns para os outros. E às vezes alguns de nós temos que fazer como Isaías. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu peco falando demais, murmurando, reclamando, né, criticando, me queixando. Aliás, hoje em dia dá para dizer que as pessoas não estão só com lábios impuros, estão com a ponta dos dedos, porque mais teclam do que falam. Mas é uma extensão do mesmo tipo de pecado e do mesmo tipo de prática. Jesus em João 8, 29, falando do Pai, diz, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E segundo aos Coríntios 5,9, Paulo diz, nós nos esforçamos para lhe ser agradável. Então, a ideia de agradar a Deus, ela vai aparecendo na Bíblia em larga escala. Não é apenas uma menção ou outra ocasional. Agora, o problema é que muitas vezes as pessoas não conseguem, às vezes, olhar o todo da Bíblia. E elas têm muita dificuldade quando algum tipo de versículo está falando de alguma coisa que elas não gostam ou não entenderam. Então, um dia desses eu estava falando a respeito de agradar a Deus. E, obviamente, eu estava falando sobre comportamento. E uma pessoa veio para mim e falou, repetiu, na verdade, um mantra que botaram na cabeça dele que ele repete sem saber o que está falando. Não, é sério gente, você pega a gente assim Novo na fé Ouviu duas, três horas de ensino de uma pessoa na internet Ele acha que está no controle de qualidade do corpo de Cristo E que ele pode enfrentar a gente Que por uma vida inteira está estudando de forma séria A palavra de Deus Ele chegou para mim e falou, você é um legalista Eu falei, é mesmo, é Ele falou, você não entendeu o amor incondicional de Deus Eu falei, me ajude a crescer, me elucide Explique o que eu não entendi Depois de 30 anos pregando a palavra de Deus Ele falou o amor de Deus é incondicional Nada que você fizer de bom vai fazer Deus te amar mais E nada que você fizer de ruim vai fazer Deus te amar menos Basicamente ele está dizendo O que, que adianta você ensinar as pessoas a se comportar bem Ninguém vai receber o amor de Deus por merecer isso através de um comportamento eu falei, meu querido, o que você está falando é tão óbvio, tão óbvio Que eu ensinei isso para o meu filho quando ele ainda era garoto eu tinha 11 anos de idade Chega um dia da escola, não consegue me encarar Me olhar nos olhos, ele baixa os olhos A voz dele está nervosa Ele está tremendo, feito verde, Numa época em que as pessoas, os alunos Costumam trazer da escola um boletim com notas escolares Não precisava de revelação Eu falei, filho, a julgar pelo seu comportamento Você deve ter um boletim aí dentro Com nota vermelha Ele olha para mim assustado, Deus te mostrou Eu falei, não, foi você mesmo a psicologia chama isso de linguagem corporal Mas o menino estava tão apavorado, com tanto medo do que desdobraria a partir de então Que eu tive que deixar o assunto do boletim E eu tive que lembrar ele de algumas coisas fundamentais eu Falei, meu filho, presta atenção, eu amo você, eu também te amo Baixou a cabeça, falei, olha no meu olho, não tira mais o olho do meu olho Eu amo você, e não é pelo que você faz Não é pela sua performance Eu te amo pelo que você é Você é meu filho, Pia. Nada que se fizer de bom vai fazer com que eu te ame mais Nada que se fizer de ruim Vai fazer com que eu te ame menos Meu amor por você não é condicional Pensa numa cara de pavor Que foi cedendo a uma cara de alívio E foi lindo ver isso Mas com a mesma velocidade a cara de alívio Foi cedendo a uma cara malandra E ele não verbalizou, mas estava escrito na testa dele Então liberou geral Tipo, nada que eu faça de bom Vai fazer você me amar mais Nada que eu faça de ruim, Por é que eu estou preocupado Com o meu comportamento eu falei para ele, mas antes você fala essa bobagem que está passando na sua cabeça. Eu quero te dizer o seguinte, se você quiser me agradar, a conversa é outra. Porque são dois assuntos, gente. Meu amor incondicional pelo meu filho fala do valor que ele tem para mim. A decisão dele de me agradar fala do valor que eu tenho para ele. São duas coisas distintas. O amor incondicional de Deus por nós fala do valor que nós temos diante dele. Ele nos amou de forma incondicional, quando éramos seus inimigos. Ele está para dando para o mundo todo, ia dizer para Deus e o mundo ouvir, mas ele já é Deus. Então está para dando só para o mundo ouvir. Que ele nos ama independente da nossa resposta. Agora deixa eu te dizer algo. O amor incondicional de Deus, e é de fato incondicional, não muda por si o seu destino. Passou isso tem cara de heresia, mas não é, eu te provo que não é. João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, diz: Deus amou o mundo de tal maneira, e significa em outras palavras, a tal ponto, tão absurdamente, tão loucamente, tão apaixonadamente, que deu o seu filho unigênito. Ele amou a ponto de dar o que tinha de melhor. Agora, só porque ele amou resolveu o problema de todo mundo? Não. Aí o texto continua e diz assim: Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas serão salvas pelo amor incondicional de Deus? Não. Elas serão salvas se elas crerem na oferta do amor incondicional de Deus Na pessoa de Jesus no sacrifício da cruz E se não crerem? Jesus diz, e por todo mundo prega o evangelho a toda criatura Quem crer será salvo, quem não crer será condenado Mas essa pessoa que não crê é amada por Deus? É, o amor de Deus por ela é incondicional? É, e mesmo assim ela vai para o inferno Porque o que determina o seu destino não é o amor incondicional de Deus É a sua resposta ao amor incondicional de Deus Agora as pessoas estão pegando a desculpa do amor incondicional de Deus para dizer Então a gente vive de qualquer forma, liberou geral Eu quero te dizer, de jeito nenhum Há uma doutrina bíblica a respeito de agradar a Deus E quando você entende o amor incondicional Você tem que erguer a mão para você e dizer assim Muito obrigado, isso fala do valor que eu tenho para você Mas a ideia de agradar a Deus é quando nós entendemos o valor que Ele tem para nós Outro dia alguém falou para mim Eu não entendo esse seu esforço Parece que você quer receber algum tipo de mérito eu falei, não, eu não me esforço para merecer nada Eu me esforço porque Ele merece o meu esforço Ele me deu tudo o que eu precisava e mais um pouco sem ter merecido nada Ele merece, Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange Quando eu penso no amor dEle, eu penso Ele merece uma resposta diferente Ele merece ser honrado Ele merece o melhor de mim Eu não consigo Eu não consigo achar que é uma lógica muito difícil de entender e a Bíblia fala a respeito de agradar a Deus. Obviamente isso é algo que brota do íntimo do coração. Eu percebo que ao falar do coração eu quero estar um texto escolhido especificamente que é o Salmo 51, 17. O Davi diz, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele não está falando da perspectiva de alguém que é perfeito. O Salmo 51 é o salmo de arrependimento de Davi, depois do pecado com Batseba. Ele era alguém que entendia tudo a respeito do louvor e adoração. Estabeleceu 24 horas por dia, 7 dias por semana de adoração, no que passou a ser conhecido depois como o tabernáculo de Davi. A tenda que ele armou para que a arca de Deus sendo levada de volta a Sião fosse recebida. Homem que é talvez um dos maiores adoradores que nós conhecemos na Bíblia. Ele diz que os sacrifícios que agradam a Deus têm a ver com o espírito quebrantado, com o coração contrito, que Deus não consegue desprezar. Esse é o um momento onde arrependido ele vem e diz, Senhor, eu sei que é esse tipo de coração que o Senhor espera de nós. O que significa? Que agradar a Deus deve ser algo que tem que brotar de dentro do nosso íntimo. Não tem que ser apenas um esforço externo. Não tem que ser só é, botar a regra aí, de que parece que tem que botar o sorriso no rosto de Deus todo dia, fazer o quê? Vamos lá. Mas precisa nascer de um reconhecimento do valor que Deus tem, de uma disposição de querer agradá-lo. Isso nós não podemos negar. Em 1 de João, no capítulo 3, no versículo 22, a Bíblia nos mostra que essa atitude do coração, ela pode transbordar depois com resultados externos. Ele diz o seguinte... E aquilo que pedimos dele, recebemos Porque guardamos os seus mandamentos E fazemos diante dele O que lhe é agradável Eu gosto dessa ideia De um Deus que intervém Que age na vida de quem o agrada Todo dia alguém falou Não, o senhor está tentando anular a fé Pelo comportamento eu falei, primeiro não estou tentando nada Eu estou lendo um texto bíblico E é a Bíblia que estabeleceu a própria regra E como diria o canal televisão A regra é clara ela foi estabelecida na escritura E é por lá que a gente avalia O que as pessoas querem hoje em dia É um tipo de fé que para eles seja só convicção interior Que não precisa ser externada de forma alguma Paulo escrevendo aos romanos sobre a fé que salva Ele disse, no teu coração, creres Que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos E com a tua boca, confessares a Jesus A convicção interior tem que ser transbordada Para o lado de fora, externada, verbalizada Por meio de palavras Tiago escreve e fala de uma fé que tem obras ele diz, Abraão agiu dessa forma, Raabe agiu dessa forma, e ele começa a dar exemplos bíblicos. Em outras palavras, ele está dizendo, não adianta você achar que fé é só uma convicção interior, que não tem um comportamento externo. Hoje em dia, as pessoas querem acreditar que pode agradar a Deus ser santo só por fé, sem nenhum comportamento. Irmão, deixa eu te dizer algo. O seu comportamento externo à a fé que você tem. Como é que eu olho para a palavra de Deus? Eu, eu digo, não, a palavra de Deus é verdade, é Deus que falou, eu acredito, eu aposto minha vida nisso, mas não obedeço. A própria obediência é o maior teste de que eu acredito naquilo. De que aquilo é tão sério, é tão verdade, que merece ser levado a sério. Então, a Bíblia está falando a respeito de gente que guarda os mandamentos. E porque tem uma postura diante de Deus que agrada, gera uma lei espiritual que nós podemos chamar de reciprocidade. Tiago 4,7 diz, chegai-vos a Deus e Ele... Se chegará a voz. Deus diz, eu honro aqueles que me honram Mas os que me desprezam, eu desprezarei Deus está dizendo, você me dá honra, eu vou te honrar de volta Você me dá desprezo, eu vou te desprezar de volta Aqui Deus está dizendo Você é agradável a mim com o seu comportamento Eu vou agradar você respondendo as suas orações É lógico que vai ter resultado lá de fora Mas tinha que ser o transbordar De uma atitude do lado de dentro Quem está entendendo, diga amém Em terceiro e último lugar Falamos em primeiro lugar a respeito de andar com Deus é a primeira lição que Enoque nos ensina Segundo de agradar a Deus Essa é a segunda lição que ele nos ensina Mas a terceira fala a respeito da nossa responsabilidade Eu tenho falado bastante sobre isso ultimamente E a ideia é a gente usar aqui aquele versículo apócrifo Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura Então vamos falar um pouquinho da nossa responsabilidade A palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus ela não diz que Deus andou com Enoque. Eu acho curioso essa abordagem. Porque se Enoque andou com Deus, obviamente os dois tiveram que andar junto. É lógico que Deus também andou com Enoque. Mas a ênfase não está no que Deus fez com Enoque, sim no que Enoque fez com Deus. Isso não significa que Deus não anda. Se você perguntar, mesmo no sentido lá de Halak... De, de se mover, de fluir juntos né? Se Deus anda, eu vou dizer que sim Gênesis 3,8 fala que Deus Andava no jardim diariamente Ele vinha para visitar o homem E ele ralaque no jardim Ele se movia buscando o homem Em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 21 A Bíblia diz que o Senhor ia adiante deles A palavra que traduzia da ia é ralaque Ele andava adiante deles, falando dos israelitas Em Levítico 26,12 Deus diz: andarei entre vós, serei o vosso Deus e vós serão o meu, e vós sereis o meu povo. Esse texto é citado pelo apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios 6 e diz como está escrito. E ele vai para uma afirmação bíblica: habitarei e andarei entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Gente, esse andar de Deus aqui está falando do quê? de comunhão, de relacionamento de uma iniciativa de Deus, de Deus procurando resposta, nós não podemos dizer que não há parte de Deus buscando esse relacionamento, e eu gosto dessa ideia de habitarei, andar entre eles, o Deus altíssimo, o criador de todas as coisas, o eterno, aquele que nem os céus e os céus dos céus podem conter a sua presença, decidir habitar aqui por quê? porque ele queria proximidade porque ele queria intimidade é o que Deus queria desde o início Talvez numa linguagem de nós de hoje em dia, Deus está dizendo o que eu quero É poder dizer, estamos junto e misturado, Habitar e andar no meio de vocês, relacionamento Então nós não podemos dizer que Deus não está ralar, tentando andar com o um homem Que não é iniciativa dele, mas o foco não está naquilo que Deus faz O foco está naquilo que Enoque fez E eu quero falar um pouco dessa responsabilidade Em Provérbios 16, 7 A Bíblia diz, se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Esse é mais um texto que fala de bênção da parte de Deus, sobre quem o agrada. Mas quando a Bíblia diz que nossos caminhos agradam a Deus, nós precisamos nos lembrar que quem escolhe o caminho que vai andar é a gente. Ou seja, a escolha de um caminho que agrada ou não agrada a Deus é nossa. É nossa. Isso ao longo de toda a Bíblia, para mim, está muito claro. Deus diz, olha, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe vida, escolhe direito, mas Deus está dizendo a escolha é sua. Então, escolher agradar a Deus é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Em Romanos 12, 11, Paulo diz, ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Obviamente, há um paradoxo aqui. A palavra sacrifício vivo, sacrificar é matar e molar. Como que o sacrifício é vivo? Significa que você não mata de forma literal. Então ele está dizendo que você vai matar é a natureza terrena, carnal. Mas você vai frear impulsos que são contrários a Deus, porque você deseja agradá-lo. E é você que tem a responsabilidade, é você que decide, eu que decido oferecer ou não o corpo em sacrifício. Não dá para negar a nossa responsabilidade. Nós precisamos entender, querido, a responsabilidade de andar com Deus e a decisão de agradar a Deus isso é parte da doutrina bíblica, é uma escolha que nós precisamos fazer e é algo no qual nós podemos crescer Enoque agradou mais do que a maioria, por isso que foi tomado e levado não significa que os outros não foram levados não agradaram mas se existe uma forma de agradar cada vez mais e de desfrutar Deus cada vez melhor, por que ignorar isso? Paulo disse, vocês estão fazendo o que nós estamos sobre se agradar a Deus, mas dá para progredir, dá para melhorar. Por que não melhorar? Por que não refinar essa capacidade? Aliás, há um desafio que eu e você precisamos entender, aprender e assimilar. Se queremos andar com Deus e agradar a Deus, não adianta só se mover na esfera do que Ele estabeleceu na Bíblia, do que pode e do que não pode. Nós precisamos entender um Deus que não relaciona conosco só por atacado, mas se relaciona também conosco de forma pessoal. Isso significa que esse Deus pode propor para alguns de nós coisas que Ele não propõe para outros. Isso significa que Ele tem planos e propósitos diferentes para nós. Não só no que diz respeito a ministérios e dons. Nós vemos ao longo da Bíblia essa capacidade de Deus de relacionar de uma maneira muito personalizada. E nós precisamos entrar nesse lugar em Deus. Um texto que me chama a atenção para isso, está lá em Efésios 5.10. Eu acredito que isso é parte da nossa responsabilidade. Efésios Capítulo 5, versículo 10. Ao meio da atualizada, uma versão que eu gosto muito disso, provando sempre o que é agradável ao Senhor. A palavra provar, ela dá um sentido às vezes dúbio para nós no, no português por causa dos seus sinônimos. Por exemplo, a gente pode estar falando de provar no sentido de experimentar um alimento, de desfrutar alguma coisa. Mas essa é a mesma palavra que eu citei antes do doquimazo. Que ela significa testar, examinar, provar, verificar alguma coisa para saber se é genuíno ou não. Então, a NVI, a nova versão internacional, ela já traduziu esse texto para evitar essa, essa ideia dúbia. E diz assim, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. A nova Almeida atualizada diz, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E significa que eu e você não apenas temos a responsabilidade de andar com Deus e agradar, mas de descobrir o que lhe agrada. Gente, uma coisa fantástica no relacionamento é que à medida que o relacionamento estreita, a gente consegue descobrir como agradar a pessoa de uma forma diferente quando a gente não conhece. E quem quer ser agradável precisa entender que para agradar, ele não pode fazer algo que é bom só para ele. Ele precisa se dedicar em descobrir o que de fato é importante, interessante e valioso para outra pessoa. Há uns anos atrás eu compartilhei uma história aqui que ficou conhecida. A turma faz brincadeira disso comigo, por onde eu ando por aí. Mas logo no início do nosso ministério pastoral, Kelly e eu fomos convidados por um casal querido da igreja, né, para jantar com eles durante a semana. E eles ficavam todo dia dizendo, será um jantar inesquecível. E Foi. O jantar inesquecível que eles prepararam. Gente, eu estava tão empolgado com o jantar que eu não sei nem se eu almocei. Eu fui pronto, preparado. Mas quando estacionamos o carro na rua, na frente da casa e descemos, Kelly, ela tem superpoderes no olfato. É um negócio impressionante. Ela sente cheiro de coisa na distância que eu não faço a menor ideia de que aquilo possa ser verdade, eu tenho que acreditar nela. Mas quando descemos do, do carro, olhei para ela, eu vi ela dando uma checada no ambiente, com as narinas dela Falei que foi Ela olhou para mim com a cara assim quase de terror E disse, estou sentindo cheiro de dobradinha <risos> Pensa numa mulher que come de tudo, gente Não dá para dizer que ela fica fazendo luxo, não Me acompanha Às vezes em uns buracos aí né, Do planeta que você não tem ideia das coisas que nos servem ela está ponta firme A maior parte do tempo De vez em quando ela joga algo no meu prato e diz Me ajuda Mas é muito raro Mas se tem uma coisa assim que ela não é que ela não gosta Ela não consegue lidar com aquilo Nem tá perto, sentir cheiro É dobradinho E quando a gente desceu, ela falou Tô sentindo o cheiro dobradinho Eu falei, não, não, não, é de alguma outra casa filha. Olhei para ela e falei Ninguém arriscaria algo tão ousado Sem perguntar se a gente come dobradinha Ninguém faria isso Aí passamos pelo portão Estamos entrando, chegando perto da porta da casa Eu, mero mortal Que não tenho superpoderes Começo agora a sentir o cheiro dobradinho Perto a porta Pensei, não, não, não pode ser E quando nós estamos chegando O casal abre a porta Para nos receber E quando eles abrem Aquele cheiro sai, esbofeteia E me expôta Dobradinha Kelly paralisou na porta E eles olham para a gente e diz Fizemos um jantar inesquecível Eu falei dobradinha, não é? Alguém me olha com a cara de Como é que você sabe? Eu falei, olha, minha mulher vai me matar, mas eu vou falar antes de botar o pé aí dentro. Me diz que tem outra coisa para comer. Eles se olharam assustados, olharam para mim. Ela não gosta de dobradinha? Eu falei, não é nem a questão se gosta ou não gosta. Eu falei, eu não sei se ela vai conseguir entrar aí. Eu ainda me lembro da casa toda aberta, toda janela aberta, em dia de frio, gente, todos os ventiladores ligados. Para ver se diminuía o cheiro. Aí eu digo, diz que vocês fizeram outra coisa, e eles falam para mim, não, a gente só fez dobradinha. Eu falei, a gente é de casa Vamos requentar o almoço Pastor, a gente não almoça aqui, a gente almoça no trabalho Não tem nem resto de almoço Vamos fritar um ovo, um zoião instalado na frigideira Pastor, na real A gente nem fez compra. A gente pegou correndo as coisas no mercado Só para fazer a dobradinha Não tem mais nada Eu ainda lembro daquele comendo só arroz branco A lágrima correndo no canto do olho Que era difícil para ela ficar A lição para mim ficou muito clara Você quer agradar alguém? Descobre o que agrada essa pessoa E não tenta viver fazendo o que você acha que agrada Agora, isso vai requerer, querido Exercício, esforço Intimidade, proximidade E nós precisamos viver com Deus assim Muitas vezes as pessoas querem decidir a, a forma como que elas vivem Pelo padrão, pelo geral Aliás, os crentes têm essa mania de jurisprudência Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também Irmão, deixa eu te dizer Não é porque todo mundo resolveu fazer o errado que o errado virou certo o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça. E o mais importante, certo e errado pode mudar de pessoa para pessoa, porque Deus às vezes nos pede coisas diferentes. Um exemplo que eu costumo dar: Deus me pediu no início do meu ministério que ele não queria que eu tivesse nenhum ganho pessoal com os meus livros. Um dia eu contei isso num lugar, meu irmão, ver. É verdade que essa turma está ganhando tá errado? Eu falei: aí, aí não. Eu falei: o trabalhador é digno do seu salário. Você não pode dizer que eles estão errados. Falei, eu se estivesse ganhando por desobedecer um comando pessoal. Mas as pessoas querem pegar a experiência de um ou do outro e transformar em regra. Irmão, nós precisamos entender o que é que Deus tem para cada um de nós Agora, isso dá um pouquinho mais de trabalho que as pessoas não querem ter É gastar tempo com Ele a sós É gastar tempo orando, buscando É procurar ouvir o Espírito Santo Ele quer nos orientar no que agrada e no que não agrada a Deus A Bíblia diz que enquanto eu e você trilhássemos o caminho Haveria uma voz atrás de nós Dizendo esse é o caminho, ande nele Não desvie para cá, não desvie para lá a Gente, nós podemos nos aproximar de Deus a tal ponto de perceber o que é agradável para ele na nossa vida, de uma forma talvez diferente da vida do outro. Não significa que não haja regras e mandamentos que sirvam para todos nós. Mas nós precisamos entrar num lugar distinto. Por exemplo, você pega o Velho Testamento de uma forma geral, todo mundo podia fazer determinadas práticas, que os nazireus, por exemplo, não podiam. Mas normalmente o um nazireu, ele escolhia ser nazireu, mas em alguns casos Deus disse Vai ser Nazireu desde o vento, desde o nascimento. Em alguns lugares, Deus não deu escolha e disse, você não pode. Os outros podem fazer isso, você não pode. E naquele momento, eu estava dizendo, eu estabeleci um padrão para você me agradar, que é diferente dos outros. Quem está entendendo? Isso vai requerer de nós proximidade. São, às vezes, aquelas percepções que só quem está perto, quem conhece o outro, entende o que é importante para o outro, que vai saber... Nós tivemos a caravana para Israel e nas quase duas semanas que durou a, a viagem toda, eh, eu estava num propósito de jejum só no, no, no líquido. E eu lembro quando passamos em Roma, alguém disse, meu Deus, jejuar na Itália é muito sacrifício. Alguém até brincou, um dia de jejum na Itália deve valer dois em outro lugar. Eu falei, gente, a Itália é um dos melhores lugares do mundo para comer. Eu amo comida italiana, mas falei, a única coisa que eu senti, é porque eu amo aquela comida do Oriente Médio, você não tem ideia. E às vezes eu olhava assim, o povo comendo babaganush, que é um prato deles de berinjela, pensa num negócio que eu gosto. Quer dizer, é para você, Jesus, é para você. Isso é o que tanto eu como Kelly amamos. Né? A comida árabe, de uma forma geral, a gente gosta, mas o babaganush é um negócio assim que a gente ama. Eu chego de viagem ontem e minha mulher deu um jeito de descobrir como se faz todo o processo E não só como faz todo o processo Mas ela conseguiu fazer Um dos melhores babaganuchos que eu comi Na minha vida Eu acho que qualquer pessoa que não me conheça Ia olhar para aqui e dizer uh -huh, Queimou as berinjelas Mas porque ela me conhece Ela sabe quanto ponto ela marcou ontem Ela sabe o tamanho do sorriso né, Que ela conseguiu Botar no meu rosto Eu acredito que nós temos que relacionar com Deus Dessa forma às vezes tem coisas, querido, que as pessoas não têm noção, que as pessoas não sabem o quanto né, é, é, podem agradar o coração de Deus, mas alguém que está relacionando com Ele num nível distinto começa a ter a percepção. E esse Enoque começou a andar com Deus de tal forma, alcançou um testemunho muito agradado a Deus de tal forma, que Deus disse, sobe logo para cá, eu vou te promover, eu não consigo esperar. A média de vida nos dias dele era quase três vezes mais do que ele viveu. Deus olha e diz, não dá para esperar, vem para cá. Eu preciso estar com você E essa ideia de poder viver com Deus De uma forma distinta Colocando o tempo todo No, no rosto dele um baita de um sorriso Que eu enxergo na vida de Enoque Que eu vejo Na preocupação de homens né, De Deus como Paulo e os outros E principalmente Jesus nosso Senhor Dizendo eu faço tudo que lhe agrada Isso me inspira a viver uma vida Que agrada o nosso Pai Celestial E eu estou aqui hoje para te provocar e dizer mais do que só fazer o que é certo, e não fazer o que é errado, mais do que apenas entender o valor que nós temos para ele, por causa de um amor incondicional, nós vamos entrar nesse lugar, onde ele passa a ser tão importante e valioso, que agradá-lo é nossa meta, é nosso norte, é a maneira como nós nos movemos, você recebe essa palavra em nome de Jesus.